5 meses ou 20 semanas ou menos de 150 dias para o ENEM 2021. O tempo vai passando e a sua estratégia de estudos precisa mudar. Eu sou o Edu e eu vou te dar várias dicas para você começar a estudar hoje e garantir a aprovação no ENEM 2021. Bem, antes de tudo, eu preciso te lembrar que o ENEM cobra os conteúdos dos 3 anos de ensino médio, ou seja, você tem 3 anos de conteúdo para encaixar em 5 meses de estudo. Como que você faz isso? Estudando mais em menos tempo. Ou seja, eu posso te dizer que as dicas que eu vou te dar hoje é para você estudar mais em menos tempo. Bora para a primeira dica. Coloque tudo no papel. Faz uma grande listona com tudo que você precisa estudar nesses cinco meses até o dia da prova. Quando você coloca tudo no papel, você tira da, da cabeça aquela ideia de meu Deus, é muita coisa? E aí você começa a falar assim, tá, é muita coisa, mas é aqui, eu tenho aqui o que, que são essas muitas coisas. Porque quando fica na cabeça, a gente às vezes não consegue quantificar e acaba ficando com tanto medo que a gente nem começa. Então assim, começa quantificando. Descobre primeiro qual que é o tamanho do seu desafio. E aí você me pergunta, mas Edu, como é que eu vou saber tudo que eu preciso estudar semana a semana até o dia da prova, todas as disciplinas? Então eu já te aviso que o Descomplica está começando uma turma nova, a turma de julho. E a gente vai organizar isso para você. Entrando na turma de julho, a gente já te entrega tudo o que você precisa estudar, semana a semana, em todas as disciplinas, até o dia da prova. Tudo, a gente já organiza isso pra você. E aí, é pra você participar da Turma de Julho, é só você assinar pelo link que tá aqui na descrição desse vídeo. Você já vai ter acesso à Turma de Julho e é um super descontinho que, enfim, você só garante assinando por aqui, pelo link na descrição do vídeo. E aí, uma ótima estratégia é você colocar tudo no papel pra que cada vez que você estude o um conteúdo, você vai lá e dá check -in. Assim, você consegue acompanhar o seu progresso. e aí quando bater aquela desmotivação de, tipo, por que eu tô fazendo isso comigo? Você olha aquele papel, você olha aquele checklist, você vê quanta coisa você já estudou e quão longo você já percorreu esse caminho. E aí você consegue ficar um pouquinho mais animado pra você seguir em frente. Segunda dica, menos aulas e mais exercícios. Eu não tô falando pra você parar de assistir aula, eu nunca disse isso. Mas assistir aula não pode ser o seu objetivo principal. E muitos alunos, enquanto o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais obcecado em assistir aula, assistir aula, assistir aula. E acaba esquecendo de fazer exercício, fazer simulado. E é ali que você vai testar os seus conhecimentos. Na aula você meio que absorveu alguma coisa. E aí no exercício que você vai conferir se você realmente aprendeu. Então, assim, o seu foco precisa ser exercício. Foque em fazer muito, muito, muito exercício. E aí, uma dica dentro da dica. Se você está estudando conteúdo que você já viu aquela aula antes, se você já lembra daquele conteúdo da época da escola, será que você realmente precisa assistir uma aula inteira? Você não pode ir direto para o exercício? E aí você testa. Se você fez uma lista de exercícios de... 10 exercícios e você acertou oito, talvez você não precise assistir aquela aula inteira. E aí, lembrando, você tem três anos de conteúdo para estudar em cinco meses. O que, é que você puder agilizar o seu processo de aprendizado melhor. E aí, preciso te falar que dentro da nossa plataforma, você encontra um milhão de formas de fazer exercícios. A primeira delas é por meio dos testes de verificação. Toda vez que você assiste uma aula ao vivo, você tem um teste de 10 questõezinhas bem rápidos para você conferir se você realmente conseguiu assimilar aqueles conceitos. São questões bem simples e bem tranquilas, só para você realmente testar se você conseguiu absorver alguma coisa. E aí, depois de feito o teste de verificação, você tem o material de apoio. Dentro do material de apoio, você encontra um resumo da teoria, uma lista de exercícios e gabarito comentário. E aí, são é um exercícios um pouco mais pesados para ver se você realmente conseguiu aprender. E aí, além desses dois caminhos, você tem também as avaliações semanais, que vão Ser avaliações que acontecem semana a semana com 40 questões pra ver se você conseguiu assimilar o conteúdo de várias disciplinas. E aí são conteúdos mais misturados, mais parecidos com o dia da prova. E aí, além disso tudo, você ainda tem também um pack de exercícios mensais. Pra você que acha que teste de verificação, material de apoio e avaliação semanal é pouco, você tem também um packzão. Tipo, é um grande, uma grande coleção de exercícios que a gente solta mensalmente pra você poder treinar mais ainda. E aí fica a seu critério, fazer ou não. Enfim, não é obrigatório, mas se você puder fazer, é mais exercício. Lembra que seu foco precisa ser esse exercício. Faltam cinco meses para a prova e a melhor forma de você acertar o maior número de questões no dia da prova é treinando muito. E aí, para você ter acesso a todos os benefícios que eu te falei agora, tem link para você assinar com desconto aqui na descrição desse vídeo. E aí, assinando hoje, você entra também no início da turma de julho, ou seja, você começa a estudar há cinco meses do Enem sem matéria atrasada. É simplesmente tudo. Tudo. Enfim, seguindo para a nossa terceira dica do dia, técnicas de estudos são tudo. Eu vou te apresentar aqui algumas técnicas para que você consiga aumentar a produtividade nos seus estudos e você consiga estudar mais conteúdo em menos tempo. A primeira delas é a Técnica Pomodoro, provavelmente você já ouviu falar sobre ela em algum lugar aqui no YouTube, mas só para reforçar, é onde você pega e divide o seu estudo em pequenos blocos. Então, por exemplo, você tem uma hora de estudo, você vai separar em 20 minutos de teoria, 5 minutos de descanso, 15 minutos de exercício, 5 minutos de descanso, 15 minutos... E aí você vai sempre tipo trabalhando com blocos pequenos de conteúdo, seja de teoria ou seja de estudo, e sempre intercalado com pequenos blocos de descanso. Porque pensa que começar a estudar é tipo, sei lá, ir para academia. Você não chega na academia levantando trocentos milhões de pesos. Não, você começa devagar, aos poucos. Você tá acostumando o seu corpo àquele novo hábito. Então, assim, vai com calma, sempre descansando e pegando aos pouquinhos. Com o tempo, você vai crescendo esse tempo de foco e aí vai sendo, por exemplo, 40 minutos de foco, 5 minutos de descanso, depois 50 minutos e aí vai aos poucos, vai se acostumando. Segunda dica, a aceleração das aulas. Lá na nossa plataforma, você pode acelerar as aulas igual aqui no YouTube. Então, por exemplo, uma aula que antes duraria 30 minutos, você pode assistir em 15. E aí, no tempo de uma hora que você assistiria duas aulas de 30 minutos, você pode assistir 4 de 15, lembra que sem estudar mais em menos tempo. É um caminho, tipo, se for um conteúdo que você já viu antes, que você já tem uma lembrança de como ele funciona, talvez você possa acelerar. Agora, se é um conteúdo que você tem bastante dificuldade, aí eu não recomendo fazer isso. Terceira dica, chega de multitarefa. Não tem pra que você tá estudando, respondendo o zap, escrevendo um texto, lendo... Não, não, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, foca. Já que você tem, sei lá, uma hora para fazer quatro coisas, divide em quatro coisas de 15 minutos, aí você foca em uma delas por vez. Quarta dica, Top Heavy. É um nome bonito, chique, para poder dizer que basicamente você pode ser organizado talvez do jeito que você preferir quando você está estudando online. Então eu te recomendo colocar as matérias mais pesadas bem no início da semana, porque você ainda tá com aquele gás do final de semana, que você acabou de descansar, e aí deixa para pegar conteúdos mais leves, mas no final da semana, que você já vai estar mais cansado. Então assim, sei lá, bota para você estudar Química e Matemática na segunda, Física e Biologia na terça, e aí vai tentando deixar as matérias que você acredita serem mais tranquilas, mas para o final da semana. Ah, mas eu acho português muito difícil, então bota português no início, e aí deixa Matemática se você gosta mais, para mais para final da semana. E para finalizar, o último ponto que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Aposte num um estudo mais ativo. Assistir aula é muito importante, mas você precisa exercitar essa matéria dentro do seu cérebro. E aí você pode fazer isso de outra forma que não sempre fazendo exercício. Então se liga só, tenta falar essa matéria para o espelho. Olha no espelho, vai lá e tenta se explicar esse próprio conteúdo. Se você achar que você está muito doido, tenta explicar esse conteúdo para alguém. Pega um amigo e fala assim, olha, deixa eu te explicar aqui esse conteúdo. E aí você puxa a pessoa e tenta explicar ela, tipo, manda áudio no WhatsApp explicando aquele conteúdo para ver se você consegue dizer o que, que você aprendeu Para conferir se você realmente aprendeu Ou quando você for fazer resumos, tenta fazer resumos Com as suas próprias palavras Tipo, não tenta copiar o material de apoio Porque aí você não vai estar tá fazendo muito certo Tenta escrever com as suas palavras o que, que você entendeu Sobre aquele assunto E aí para conferir se realmente aquele assunto foi internalizado ali Tenta fazer mapas mentais misturando Com outros conteúdos, principalmente naturezas Tem muita relação, né? Tipo, química com física Biologia com física, biologia com química Enfim, quando você for fazer um, quando você for fazer um mapa mental Sobre aquele assunto, tenta relacionar relacionar com seus outros conhecimentos que já estão na sua cabeça para ver se você realmente está pegando o jeito da coisa. E aí, para finalizar, fazer exercícios porque, claro, é ali onde você vai realmente testar os seus conhecimentos. Esses quatro jeitos que eu falei aqui em cima de como Tentar exercitar mais a matéria ainda não é tão real quanto fazer exercício Porque fazer exercício é a hora que você vai realmente testar esse conhecimento E aí nessa hora, tenta sempre criar uma meta de acertos Tipo, eu quero acertar 80%, eu quero acertar, acertar 70% é, Ah, na disciplina X eu, é muito importante pra mim matemática matemática, então eu quero acertar 90% Porque aí você tem uma meta pra você correr atrás Sabe? Pra te dar um gás, pra você saber por que você tá fazendo aquilo. Enfim, é super importante. Mas aí, tenta sempre ser honesto consigo mesmo, né? Pra ver se realmente tudo ele tá fazendo sentido. Se você tá acertando. Então, depois de fazer uma lista de exercícios, confere o gabarito ver se você acertou tudinho, o que você não acertou, tenta entender por que você não acertou, o que faltou para você conseguir acertar aquele conteúdo. Bem, gente, infelizmente a gente chegou ao fim desse vídeo. Eu espero que você tenham curtido essas dicas. E aí eu preciso se lembrar mais uma vez que tem turma de julho chegando. Se você quer participar da nossa nova turma, se inscreve pelo link aqui na descrição desse vídeo e já garante aquele super desconto. E se você curtiu essas dicas, me conta aqui nos comentários desse vídeo até se você já utiliza alguma dessas técnicas. Enfim, é isso, eu espero te encontrar lá na plataforma Um beijinho e até a próxima exemplo, uma aula antes Cala, volta Cala Vem cá, filha Passou o almoço do gás